Dia, sol e areia quente De noite eu vivo à cidade. Procuro em você Uma poesia me hipnotiza Somos só mais um clichê Só falta você ver Que eu vi, que eu vi, que eu vi Se chegar perto demais, tudo pede a magia Mas você nem me notou Tão bonita essa dor Que excita o meu coração Penso em você, bebo dessa ilusão Deixa imaginar, não contente, aguardente é o que faz chover camará Vou te convencer, minha cidade encanta oh o canta canta a rua chama e ela não se cansa. Essa paixão de esquina é paixão diluída. Chegar perto demais acaba a fantasia Mas você nem me notou. Tão bonita essa dor Que excita o meu coração Penso em você, pergunto solução ilusão Deixa a chuva de verão Oh, no, no